Estivemos no vídeo anterior a explorar a pasta Themes do Drupal Core e verificamos que uh, o tema Bartik, Garden, Seven e Stark apresentam estruturas e uh, ficheiros uh, muito diferenciados. Verificamos que há ficheiros obrigatórios, como o .info, mas outros que são facultativos. A arrumação dos próprios, das próprias pastas é também muito variável. Uma pasta que nós ainda não abordámos e que vai ser objeto deste vídeo é a pasta engines. Se nós clicarmos em engines e, e sabemos, até porque já estivemos no interface de que não existe qualquer tema engines, verificamos que eh, temos uma subpasta eh, designada por PHP template e eu vou passar a explicar o que é que é o, o que é que são os engines. Como sabemos, o Drupal funciona com a linguagem de programação PHP. Significa que nos fecheiros em que uh, aparece PHP, tem que haver um sistema que interprete, que leia esse código e que o uh, execute. Os engines servem para isso mesmo. Por defeito, na versão 7 de Drupal, o engine escolhido e o que está ativo e em funcionamento é o php-template. É, aliás, por causa de termos este engine ativo, que nos templates vamos ter a extensão tpl.php. Outros engines, como por exemplo o Twig, que será o engine por defeito no Drupal 8, na versão 8 de Drupal, já tem a extensão .twig. Existem, para além do PHP template e como estamos a ver pelo Twig, existem muitos engines, por isso é que a pasta também está escrita no plural. Se nós visitarmos a página do Drupal.org e fizermos uma consulta simples a Theme Engine, vamos verificar que existem vários projetos de engines. Não é uh, interessante estarmos aqui a detalhar isto, a ideia é apenas percebermos que existem vários, uh, vários métodos de interpretar o código PHP e de, uh, e de gerar, digamos, uma página Drupal uh, uh, com esse código. O que vamos fazer de seguida é uh, analisar uh, o fecheiro para percebermos uh, o que é que o PHP, neste caso o que é que o engine php template, vai ler obrigatoriamente. Abrindo o PHP phptemplate.engine, o fecheiro que está dentro do php template, verificamos que uh, ele tem duas funções, vai assumir duas funções, uma é a de ler uh, o ficheiro template PHP, caso ele exista, e nós sabemos que isto é um fecheiro facultativo, existe, por exemplo, no Bartik mas não existe no STARK, no tema STARK. E depois também lerá todos os uh, ficheiros terminados ou com extensão TPLPHP. Significa na prática que, e se voltarmos à nossa estrutura, significa na prática que uh, o engine vai ocupar-se da leitura destes templates e também do template PHP, este ficheiro que é um ficheiro especial que depois nós vamos perceber. Mas todos eles, como se está a ver, têm extensão no final PHP. No caso dos templates ainda temos o TPL para distinguir. Vendo um exemplo Template PHP, o fecheiro inicia com PHP, portanto, precisamente para indicar que o código aqui escrito será executado por, por um engine, por um sistema que, se, que, que vai ler este código com PHP. Temos uma série de funções e, no caso de uma TPL, também inicia com PHP. E temos intercalado com eh, divs, com HTML, eh, snippets, PHP. Portanto, estes, estes bocadinhos de código de PHP serão executados eh, pelo engine. Neste caso, TPL, PHP. Portanto, começa aqui e acaba aqui. E é para isto, eh, basicamente, que serve o PHP template engine. Ele ocupa-se da interpretação do, das partes relativas ao código PHP tanto nas templates como na template.php, um ficheiro especial como veremos adiante.